Entramos para mais um último dia da Bienal Sim! E hoje temos muitas cositas para fazer, então se liguem aí Conseguimos pegar a senha para ir para o mochilão da Record que acontece 3 horas e agora vamos dar uma volta. A Bienal está muito cheia, mas é isso. Esperamos sobreviver o dia de hoje. Pra lá. pra lá. Vamos comprar o livro novo do Rafael. Sim, pegar autógrafo com ele hoje. Você voltava isso. E Letícia participou do último vlog tô fazendo companhia aqui, meninas. Tudo pau. Hidratem-se, pessoal. <risos> Semana passada, Guilherme comprou um Funko. Sim! E aí tinha 50% de cashback. Se vocês não viram o vídeo, veja aqui no canal, já tem outro vlog. E aí caiu o cashback e ele acabou comprando o novo livro do Rafael Montes. Que saiu praticamente de graça, né? De graça, pode dizer que saiu foi de graça. de graça, porque é. eu paguei com dinheiro que em tese eu pagaria o Funko, né? Então, meio que o dinheiro voltou e eu comprei outro. É isto. Isso não é público, tá, meninas? Mas poderia ser. B2W, patrocina a gente, por favor. O ente querido de uma outra família. Então você tá lá em pânico que sua filha foi levada embora e ainda tem que cometer o um crime que é pegar mais alguém. para ...com a avó porque a mãe dela tá numa clínica de reabilitação de drogas. E quando a Ellery chega nessa cidadezinha as coisas não são como parecem. Por trás de todas aquelas casas bonitinhas com a cerca branquinha e tudo arborizado, existe um mistério. Há 17 anos, a tia da Ellery foi sequestrada e nunca mais foi encontrada. Em Echo Ridge, que é o nome dessa cidadezinha, as rainhas do baile não voltam vivas para casa. o Kalil que foi assassinado, ela menciona o assassinato desse inocente e toca em todas as questões sociais importantes como a violência policial, é, o preconceito racial que existe na nossa sociedade, que marginaliza é, negros e marginaliza mulheres. Então, é, ela é sueca, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas cada vez a gente vai ouvir falar mais ela é uma é, esse livro é da mãe dela, com ela. O um livro que conta um lindo e maravilhoso romance de Magnus Bain com Alec Light uh, Baguete fantástica, né? Eu acho que a história dela, a gente tem que sempre lembrar que as coisas começam assim. Elas começam queimando o livro, censurando o livro e terminam no holocausto de 6 milhões de pessoas, ok? gravar uma entrevista com o Rafael Montes. Vai sair em breve aí no canal, não sei que dia, mas espero que muito em breve. Foi ótimo, gente. Vocês vão adorar. Foi ótimo, foi muito bom. E agora oficialmente tem todos os livros do Rafael Montes fotografados. Você Porque reparou é que, que... É, que... isso? Ah, tá, desculpa. Tipo, é, próximo. Até então, tchau. Oi, já começou? Já. Oi, gente, bom. Pode ver, não. A gente fica assim, ela ainda. Oi, oi. Acabadas Encontramos no fim do dia Praticamente Sim. e ganhamos Mimos Sim. Ganhamos mimos Ui, Pra, pra adoçar o final da, da Bienal é, a <risos> chega todos. Muito bom é. Adorei Você vai ficar doido, você vai ficar cego Você vai usar óculos vai doido, vai vai tudo, assim. Então é isso O vídeo fica por aqui, estamos indo embora Agora oficialmente da Bienal Estamos comendo porque estamos mortos de fome E parece um cenário de filme de zumbi. Um monte de gente caminhando aqui ó, no escuro. É isso. Até a próxima, curta o vídeo, se inscrevam no canal, beijo, tchau!